No prédio que ainda está em obras, 90% dos apartamentos já foram vendidos. Para esse empresário, esse já é um reflexo da retomada do crescimento do setor da construção civil. A expectativa de retomada do crescimento ela vem fundamentada em, em, em bons índices. Né? O, o PIB da, da construção civil, que já vinha em queda há 10 trimestres, ele... Ele teve um crescimento agora no segundo trimestre de 2019, da ordem de 2%. Isso já está refletindo nas, nas vendas desse ano. Para o próximo ano, a perspectiva já é de crescimento ainda maior. Nós estamos adquirindo mais dois terrenos é, para o planejamento de 2020. Uma previsão de aumento de produção de, da ordem de 60%. Isso é bom para todo mundo. É bom para a arrecadação, é bom para o trabalhador, que a gente vai contratar 30% a mais de, de, de trabalhadores, é bom para a empresa. Né? Então o cenário realmente é um cenário otimista. E se o setor cresce, a venda de materiais de construção também sofre impacto positivo. Nesta empresa, a expectativa é de um crescimento de cerca de 15%, somente nesse segundo semestre. Dentro desse ano de 2019, nós temos sentido que o aquecimento está sendo além da normalidade. Nós viemos aí desse segundo semestre, esses três primeiros mês do segundo semestre, em crescimento em torno de 10%. Isso se refere exatamente ao crescimento do de, de imóveis, né, vendas de imóveis, lançamentos novos, novos empreendimentos, isso tem aquecido o nosso mercado sim. De acordo com a FIENG, o setor da construção civil é o segundo maior do país, ficando atrás apenas da agroindústria. No centro-oeste de Minas, são mais de 1.500 empresas do setor que geram cerca de 12 mil empregos. O que a gente sente no mercado hoje são sinais de, de recuperação. Né? A gente até torce que essa recuperação não venha tudo de uma vez, para ela vir bastante sustentável. Esse cenário também foi abordado durante o primeiro seminário da Construção Civil Regional Centro-Oeste de Minas. Para o superintendente de atendimento e fiscalização do CREA, esse é o momento de um trabalho conjunto para fomentar o crescimento do setor. Ao fiscalizar obras de engenharia, a gente consegue perceber que não houve uma queda acentuada em termos de, de novas obras, mas que ainda não houve um aquecimento considerável de retomada né, na construção. É, a gente está nessa expectativa de que uma mudança Do ponto de vista de investimento econômico Isso possa trazer realmente um aumento no número de, de obras Para o superintendente da Caixa, a retomada do setor Tem interferido diretamente no crescimento da economia A construção civil ela é a mola propulsora da economia Ela é ela tem capacidade para absorver mão de obra Desde a mão de obra altamente qualificada Da tecnologia até a mão de obra de menor qualificação possível Então ela é uma importante cadeia para a economia nacional. E a Caixa Federal, como que ela entra aí? Fomentando tanta oferta, ou seja, financiando as consultoras para que elas produzam produza suas unidades e fomentando a demanda, que é financiando as famílias para que elas possam adquirir as unidades habitacionais com prestações que sejam suficientes na sua renda, ou seja, com a capacidade de pagamento dela na adequada prestação.